Muito boa noite a todos, estamos iniciando mais é, uma live com é, um propósito aqui duplo. O primeiro, obviamente, fortalecer, encorajar a fé dos nossos irmãos, né, sempre repartindo algo da palavra que acreditamos possa ser enriquecedor. Segundo lugar, né, comecei essas, essas lives desde o ano passado com a intenção de falar mais a respeito dos livros, uma prática que eu particularmente gosto de comprar os materiais não apenas por indicação, mas sempre também com alguma resenha, algo que as pessoas nos pedem muito, e desde então temos feito isso, embora faça questão sempre de lembrar né, que enquanto divulgamos produtos, é, que as, as próprias pessoas nos pedem que divulguem e acreditamos vai fazer diferença, a nossa intenção é, não é comercial, né, nem com a divulgação, nem com o uso do material que é vendido sempre de tocar é, é, nesse ponto. Se você não tem interesse em adquirir o livro que nós estamos divulgando, não tem nenhum problema, aproveite a live, seja abençoado pela palavra. Aliás, falando de ser abençoado pela palavra, é, eu quero pedir algo a você. Né? Compartilhe esse link com quantas pessoas você puder. Nós vamos ter várias quintas-feiras aqui falando de perspectivas diferentes do mesmo assunto, mas acho que é, essa abordagem de hoje, da alegria do senhor, é algo... É, não apenas importante, algo necessário, algo fundamental. Então, se você puder, compartilhe o link da live aí com, com, com os amigos. Outra coisa é, que eu quero pedir mais uma vez é que vocês possam compartilhar. Né? Se é, é, puderem, coloque isso aí nos, nos comentários, independente da plataforma que você esteja nos assistindo, né? a sua cidade, o estado, ou se você está acompanhando de, de, de outro país. Mas também, né, algo que é gostoso a gente receber aqui são sempre testemunhos, né? palavras de encorajamento, gente que tem sido abençoada através do, do, do ministério. Isso eu percebo que não apenas nos abençoa, mas abençoa é, é, também muita gente. Então, se você quiser deixar é, o seu comentário, é, acredito que vai ser muito bom. A gente costuma dizer que a glória é toda de Deus, né? porque o que Ele tem feito não é por causa de nós, é apesar de nós. Mas, embora a glória a gente transfira a Deus... O encorajamento né, fica aqui para a gente, para seguir é, é, persistindo em comunicar a palavra de Deus através de todos os formatos que a gente possa. Bom, é isso. O assunto nosso hoje é sobre a alegria do senhor, mas como eu mencionei anteriormente, o propósito da live tem sido sempre, o, enquanto repartimos a palavra também, divulgamos alguns materiais. E chegou essa semana o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Na semana passada nós iniciamos uma pré-venda do livro, né? imaginando que a previsão de envio dele seria apenas no dia 5 de abril. Né? A verdade é que o material chegou mais rápido do que a gente esperava e nós já saímos aí da categoria pré-venda para venda e vamos é, é, é, despachar esses pedidos já logo depois do feriado. Então, ao longo da live, você vai perceber... Né, algumas telas sendo projetadas aí alguns banners é, é, com QR Codes que pode ajudar quem não tá assistindo o celular usa o celular para mirar lá no QR Code mas porque a maioria acaba vendo né nos, nos, nos celulares a gente também sempre coloca o link aí mas para você não se distrair agora durante a Live você pode também dar um print de tela consultar o link fazer isso depois. Né, porque nós vamos disponibilizar... Semana passada anunciamos um combo com os nossos lançamentos é, e hoje nós vamos disponibilizar um segundo combo dessa live. Não sei se vai ter compra para toda a live, mas nós estamos idealizando algumas coisas aqui que podem é, é, servir, abençoar e privilegiar você que está aí nos acompanhando. Bom, depois eu volto a falar a respeito do do meu novo livro, publicado aí pela Mundo Cristão, Como Deus Transforma a Tristeza e a Alegria. Quero lembrar o que eu mencionei semana passada, que o ano de 2020 foi um ano onde, viajando menos, eu estudei mais e pude escrever mais. Então, só em 2020 foram quatro livros, né? E dois já saíram, um na virada de fevereiro para março, agora né estamos é, recebendo, na virada do mês, um, um, um segundo livro. Né? O primeiro foi Revelação, Caminho para a Realização, e agora temos Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. E é, já recebi um feedback da editora Vida, né, que nós provavelmente, até maio, teremos o lançamento do livro que eu e minha esposa escrevemos juntos, Como Flechas. Né? Então, eu estou feliz por poder compartilhar muitas dessas riquezas que Deus tem nos dado. É, estamos trabalhando em outros materiais, tem um quarto livro, mas acredito que deva sair só no segundo semestre, estamos trabalhando em outros materiais, então pode ser que ao longo do ano a gente ainda fale bastante de alguns materiais novos, ok? É, nós anunciamos aí como tema da live de hoje, a Alegria do Senhor. Né? Na semana passada eu dei um panorama é, é, do assunto que queremos tratar ao longo dessas semanas e falei que a gente trabalharia cada semana algumas perspectivas diferentes. E hoje, eu quero tratar do assunto da alegria do Senhor, não é apenas alegria. Muitas vezes a gente pensa, como Deus transforma a tristeza em alegria? Mencionei semana passada que há tipos distintos de tristeza, mas também há tipos distintos de alegria, e sem esse reconhecimento nós podemos interpretar de forma equivocada algumas declarações bíblicas. Então hoje eu quero enfatizar antes de mais nada a alegria do Senhor. Existe uma alegria circunstancial, que não é necessariamente essa alegria sobrenatural que recebemos diretamente do próprio Deus, ele é a fonte dessa alegria sobrenatural. Mas reconhecemos que também existem é, é, alegrias que são naturais, são, né? a gente pode classificar aí no âmbito é, é, emocional, são questões humanas, e isso não significa que nós não precisemos da alegria do Senhor, né? porque uma não descarta a outra, ambas, na verdade, se complementam. E um exemplo até que é, eu gosto de, de, de mencionar e repetir, é que quando Deus criou Adão, o estabeleceu lá no, no, no Jardim do Éden, Adão não havia pecado ainda, estava na mais plena e perfeita comunhão com Deus, ou seja, 100% suprido espiritualmente, na sua conexão plena com Deus. Ainda assim, a Bíblia diz que Deus olha para o um homem e reconhece que ele estava só. Né? não na perspectiva espiritual, mas na emocional, havia solidão, havia falta de interação com semelhante, porque Deus nos criou e nos planejou para esse tipo de interação. O mesmo Deus, que supria plenamente, espiritualmente, falando, Adão, mandou que ele comesse das árvores do jardim, embora tenha estabelecido uma única restrição, ou seja, Adão precisava comer, precisava se alimentar, e nós precisamos entender que esse Deus que nos preenche espiritualmente também proporciona outros tipos de prazeres e alegrias. E nós precisamos, de fato, entender que uma coisa não tem que concorrer com a outra. Não é ter alegria só em Deus e não viver nenhum tipo de alegria circunstancial. Também não é buscar uma alegria que é natural ou circunstancial e, dessa forma, desprezar a de Deus. Não, nós precisamos do pacote, do complemento. Então, por exemplo, semana que vem, eu pretendo falar a respeito de algumas intervenções de Deus nas circunstâncias, e ao mudar as circunstâncias, Deus vai nos proporcionar alegria. Mas essa não é a única forma que Deus age, não é a única maneira como Deus opera. Nós precisamos olhar para as Escrituras e reconhecer que muitas vezes o, o, o nosso choro diante de Deus e a ação de Deus de intervir vai produzir, como falei semana passada, não apenas mudança nas circunstâncias, às vezes ele vai nos mudar para que a gente suporte a circunstância No entanto, é importante que, embora a gente enxergue o quadro todo, a gente também consiga avaliar e valorizar cada perspectiva. Pode ser que em algum momento como de semana que vem, falando dessas intervenções, né, nós vamos exaltar um pouquinho aí a alegria circunstancial. Mas acredito que o ponto nosso de partida, a primeira alegria a ser destacada, é a alegria do Senhor. E eu quero começar lendo um texto, uma declaração do Senhor Jesus, é, é, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11. O Senhor Jesus diz assim: Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha que interessante. Jesus está dizendo para que a minha alegria seja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Jesus não estava dizendo que sem a alegria dele, eles não tinham alegria nenhuma. Mas o que ele está dizendo, <coughs> perdão, é que os seus discípulos, ainda que pudessem ter algum tipo de alegria sem a dele, não poderiam ter a alegria plena ou a alegria completa. E essa distinção, acredito que ela é muito importante e serve para nós como ponto de partida. Por quê? Alegria na vida de um cristão, ela não deve ser circunstancial. Né? Ela também pode ser, mas ela não deve ser apenas, meramente circunstancial. E eu quero né, te, te, te ajudar a entender essa perspectiva que o apóstolo Paulo apresenta com muita propriedade escrevendo aos filipenses. Né? Em primeiro lugar o apóstolo Paulo diz aos filipenses, lá no capítulo 4 e no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Me lembro que alguns anos atrás preguei uma mensagem baseada nesse versículo. Em primeiro lugar, eu começava com o alegrem-se, as versões mais antigas né, apresentam isso como alegrai-vos E depois de falar alegria, a gente trabalhava a ideia do sempre, ou seja, né, não é circunstancial, porque a vida é cíclica e ela vai nos presentear, podemos dizer assim, não apenas com bons momentos, mas também com momentos de dificuldade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Né? Eu falei semana passada que quando a Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? que até que Deus enxugue dos nossos olhos toda a lágrima, nós precisamos entender que nós vamos viver né, os dois aspectos, os dois tipos de sentimento. Então, haverá momentos onde estamos alegres, haverá momentos onde temos que lidar com a tristeza e esse é o momento que nós precisamos entender a dinâmica de como Deus transforma a tristeza em alegria, que é o que nós temos sustentado. Mas as duas, é, é, é, os dois tipos de circunstâncias vão acontecer. Então, não é apenas... alegrar é um mandamento, não é só uma opção, não é um hashtag fica a dica da Bíblia, né é um imperativo, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, é possível que a gente não apenas viva alegria, mas que a gente viva alegria sempre, continuamente. Agora, nós precisamos entender que essa alegria permanente, a despeito de circunstâncias, é quando nós nos conectamos com a alegria do Senhor. Então, isso merece a nossa atenção. Depois de Paulo falar isso no versículo 4, no versículo 10, ele diz o seguinte, fiquei muito alegre no Senhor. Essa frase também, no Senhor, de novo, está indicando que Paulo não está olhando apenas para as circunstâncias, ou falando de alegria circunstancial e momentânea. Ele diz, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhe soltava oportunidade. O que você percebe... Né, a partir principalmente do versículo 14, é que Paulo está falando né, com os, os, os macedônios, com os filipenses, é, dizendo o seguinte, olha, vocês foram a primeira igreja a interagir conosco, investindo no nosso ministério, para que a gente pregasse é, é, o evangelho em lugares onde ele ainda não havia chegado. Vocês sempre exerceram e manifestaram esse cuidado. Mas entre a última de várias vezes que vocês já fizeram e agora, havia um tempo, uma lacuna, faltou oportunidade, e Paulo diz, eu fiquei muito alegre no Senhor porque vocês renovaram esse cuidado. Depois de explicar que Paulo está feliz com a oferta, com o um investimento desses irmãos na sua vida, ele agora começa a explicar, verso 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Alguns vão defender a ideia de que Paulo está dizendo, olha, não é porque eu esteja nesse estado, como quem diz, eu realmente estava, que eu estou feliz com o sofrimento, né? com o suprimento que chegou da parte de vocês. Outros dizem, não, Paulo está dizendo que ele não estava necessitado, não é porque esteja, então eu não estou. O ponto a ser valorizado não é se Paulo, nesse momento, estava ou não estava em necessidade. Olha o que ele diz, eu aprendi, isso que nós vamos falar agora é algo que se aprende, não é automático, não espontâneo. A pessoa entregou a vida, Jesus converteu, agora começa a acontecer. Então, todo convertido precisa aprender essa lição e cultivar essas verdades. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não diz em algumas, ele não diz na maioria todas toda e qualquer situação, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não vivo, não vivo contente por causa das circunstâncias que eu passo, e hoje em dia nós temos o evangelho, né? e é lógico, quando a gente generaliza, acabamos sendo injustos, porque amenizamos para alguns que estão errando mais do que o que a gente generaliza, e acabamos envolvendo alguns que sequer erraram, ou que erraram bem menos, no mesmo patamar, então assim, Recebo o que eu vou falar imaginando que talvez o seu contexto possa ser diferente, mas olhando para a igreja moderna, principalmente aqui no Brasil, nós temos um evangelho que se torna cada vez mais circunstancial. Muitas vezes porque a gente confunde uma mensagem evangelística que tem o propósito de né, oferecer consolo para quem ainda nem entende a dinâmica de relacionamento com Deus, confundimos isso com uma mensagem que deveria ser de maturidade, de orientação, não para alguém que não é convertido, nem às vezes para alguém que ainda é tão recém-convertido, mas para alguém que já tem um pouquinho mais de maturidade para receber outro tipo de alimento. E não, não, não quero aqui discutir as razões pelas quais isso acontece. Imagino que alguns até em boa intenção, tentando levar o evangelho, né, aqueles que ainda não conhecem, vão enfatizar aquilo que Deus pode fazer nas circunstâncias. E nós não podemos dizer que isso por si esteja errado. Jesus... Levava cura, libertação, operava milagres para demonstrar não apenas o poder, mas o amor de Deus e atrair pessoas. Ele mandou que os apóstolos pregassem o evangelho reproduzindo seu modelo, curando enfermos, expulsando demônios. Então, não estou dizendo que nós não devemos mencionar né, que Deus intervém em necessidades. Não estou negando isso, é um fato. O que muitas vezes se confunde é que nós começamos a dar tanta ênfase a isso que parece que Deus só vai transformar a tristeza e a alegria se ele mudar as circunstâncias. E essa outra conclusão e dedução, ela não é bíblica. Pelo contrário. Né? ela é antibíblica, ela, ela afronta princípios claros da palavra de Deus. Então, cada vez mais existe uma pregação na mídia, no rádio, na televisão, olha, se você está com problema, venha para Jesus, você vai parar de sofrer, né? algo vai mudar, Deus vai intervir, Ele vai agir nas suas circunstâncias. Nós não podemos dizer que essas declarações são erradas, mas a forma absoluta como elas estão sendo transmitidas, estão trazendo assim uma, uma confusão na maneira de olharmos para a perspectiva bíblica da ação e da intervenção de Deus. E Paulo está falando de uma alegria que, é in, que é independe da, da, da, das circunstâncias, não está relacionado àquilo que eu e você passamos. No entanto, nós vemos muitos cristãos que quando tem um problema financeiro, eles estão abatidos, não conseguem ficar felizes, quando estão vivenciando algum tipo de problema né, na família, seja no matrimônio ou com os filhos, eles não conseguem né, viver nenhum tipo de alegria, porque estão enfrentando né, aquilo de tal forma, como quem diz, não, não tem jeito de ser feliz. Eu tenho visto muitas pessoas dentro da igreja que amam o Senhor, que servem ao Senhor, entre os jovens, né, as, as garotas manifestam é, é, isso mais, minha, minha, minha esposa e minha filha me trazem muito desses feedbacks, talvez por, por serem mais emotivas, talvez por serem mais honestas, talvez porque acabam né, sendo, não é... Tão exageradamente o maior, mas acaba sendo, né? Elas acabam sendo maioria em termos de número dentro da, da, da igreja, porque proporcionalmente sempre temos um pouco menos de homens é, é, é, servindo ao Senhor e se convertendo que as mulheres. Não, não sei explicar a razão dessa estatística, tem muitas suposições. Então você vê moças que amam Jesus, que são fiéis, dedicadas a Ele separado, que de repente começam a perder uma perspectiva. O tempo está passando eu não posso casar com alguém que não professe minha fela do mundo, então eu vou ter que ser infeliz. E nós precisamos entender que as circunstâncias não deveriam definir a nossa felicidade. Podemos, já que há vários tipos de alegria, entender que o Deus que nos supre espiritualmente também pode operar outras coisas, né? outras realizações na nossa vida, mas nós não podemos criar essa expectativa de que somente com essas coisas é que haverá alegria. E Paulo está mexendo num assunto que merece a nossa atenção. Depois de dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, que é o versículo 11 de Filipenses 4, Paulo diz, sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, e tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Paulo, qual é o grande segredo que você aprendeu? Aí vem o verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo muitos crentes confundindo essa declaração do tudo posso naquele que me fortalece como se fosse posso realizar, posso fazer. Paulo está falando do tudo posso aqui, que é posso suportar. Em outras palavras, não importa a circunstância que eu enfrente. A minha força, a minha motivação e o ânimo não vêm das circunstâncias, vem do meu relacionamento com Deus. É Deus que me fortalece, é Deus que me supre. E essa perspectiva, eu acredito que ela é algo tão central, algo tão sério no evangelho, que não pode ser ignorado. Então, a minha preocupação hoje em divulgar essas perspectivas diferentes do assunto, é porque a única forma de termos uma visão completa, macrovisão, montar o quebra-cabeça to todo, né? ter, ter conceitos equilibrados, enxergando todo do que a Bíblia diz a respeito de uma questão. Então, assim, não nego que podemos também esperar a intervenção de Deus nas circunstâncias, e já dei aqui o um spoiler, já estou adiantando, esse é o assunto da live da próxima semana, né? acredito num Deus de milagres, tenho vivido as intervenções de Deus, mas nós não podemos olhar apenas uma parte, uma perspectiva um certo ângulo do assunto, precisamos dele todo, foi isso, depois de passar um mês pregando né, na, na, na, na nossa igreja aqui em Curitiba, a, a respeito desse assunto, e perceber né, que não conseguiria esgotar o assunto, esse foi um dos fatores determinantes que me levou a publicar aí o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Eu falei, eu preciso repartir com os meus irmãos uma perspectiva maior, mais completa, mais abrangente. Então, é, esse é o motivo pelo qual nós estamos encorajando você. É, nossa alegria, ela procede de Deus. Nós olhamos para um homem que antes do pecado não sabia o que era tristeza nem circunstancial. Ele estava plenamente conectado com Deus, andando nos princípios de Deus, sem nenhum tipo de circunstância é, é, negativa que viesse como consequência. E muitas vezes nós esquecemos do fato de que o homem perdeu a fonte principal da alegria quando pecou, afastou-se de Deus e quis buscar suas próprias realizações. E de alguma forma, nós estamos tentando viver, não, não posso chamar mais de um evangelho, uma distorção do evangelho, onde, diferente do homem lá no Éden, a gente se mantém desconectado de Deus e acredite que ainda assim a gente possa ter alegria natural, só dizendo para Deus, olha, aquele ímpio conquistou isso, vê se o Senhor me dê também né, e isso tem nos levado na contramão do plano e do propósito de Deus que nos criou para viver relacionamento com ele, Davi faz uma declaração no Salmo 16 nos versos 8 e 9, né que diz o seguinte, falando pelo Espírito de Deus, ele diz, tem o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita não serei abalado gente, tudo posso não serei abalado. Quando você começa a perceber a reação desses homens de Deus na Bíblia, não é apenas o fato de que tinham uma fé gigante, é porque eles faziam de Deus a sua fonte, Hoje em dia, nós temos pessoas aí com mais de um, de um ano de pandemia que continuam gastando horas e horas todos os dias diante da televisão, na internet, só lendo os noticiários, opinião de todo mundo sobre o problema e de como parece não ter solução rápida, né, é, é, é, esperança e quase nada na presença de Deus, orando, se enchendo da palavra, que é a nossa fonte, e daqui a pouco eu começo a olhar e me perguntar o que é que está acontecendo com muitos desses cristãos, que hoje, em vez de terem a mensagem de consolo do evangelho, que nós somos comissionados a compartilhar, eles é que estão abatidos, nós precisamos entender o que é estar diante do Senhor a ponto de não ser abalado. O não ser abalado não significa que a gente não vai ter problema, mas significa que as circunstâncias não terão força para nos afetar. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo que na presença de Deus, eu e você somos fortalecidos para enfrentar isso tudo. Agora, não é apenas não ser abalado ou ser fortalecido. Davi continua, verso 9 do Salmo 16, diz, Por isso meu coração se alegra e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro. Né? Meu coração se alegra, meu espírito exulta. Agora, olha o versículo 11. Ele reconhecia que estar diante da presença de Deus né? é, é, é o que fazia seu coração se alegrar, seu espírito exultar. Mas olha o, o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias, perpetuamente. Davi está dizendo, na tua presença, a plenitude de alegria. Não apenas uma alegria parcial, não apenas uma boa quantidade, plenitude de alegria. A tua destra ou direita delícias perpetuamente. Esse Davi, né, num determinado momento da sua vida, desconectou um pouco de Deus, distraiu, foi atrás de alegrias e prazeres, não apenas transitórios, terrenos, como contrários à palavra de Deus depois de ter cometido um adultério com Batseba e de ter talvez apenas alguns minutos de gratificação. Davi, ele desconecta de Deus e agora ele fica com o coração apertado. Salmo 51 é, é, é o Salmo que apresenta o arrependimento de Davi, né? E, e isso nos ajuda a entender muito também a obra de restauração de Deus. Mas Davi, depois de dizer Deus contra ti, pequei contra ti somente, o clamor dele no Salmo 51 é... Não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim a alegria da tua salvação. Em outras palavras, ele está dizendo... Eu fui atrás de uma outra alegria... E eu não quero perder a alegria que procede do Senhor, do teu espírito. A alegria da tua salvação. Né? Ou seja, ele está dizendo... Nós, nós precisamos entender que falta de alegria não vem só de circunstância ruim. Tem gente se perdendo em circunstâncias boas. Tem gente se perdendo no meio da prosperidade. Davi se perdeu quando estava no auge, porque valorizou algo terreno e desconectou do celestial. Então, nós precisamos, de fato, né, voltar a esse lugar onde o nosso evangelho nos permite alegria, independente das circunstâncias. Gente, olha... Separei aqui um, um, um texto para ler. Atos capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos, por pregarem o evangelho, foram presos, né? ao longo, somando vários relatos aqui, né? é, é, é, chegaram a ser torturados, foram afrontados, foram ameaçados, tiveram proibição de pregar o evangelho e mais ameaças, se o fizesse. Olha o que diz Atos 5:41. Eles se retiraram do Sinédrio muito alegres, não é só alegres, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Né? não conheço pessoas que depois de serem afrontadas, ameaçadas, estão né, simplesmente aí por, aí, é, é, é, por aí dizendo, glória a Deus, olha o privilégio que nós temos. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele diz, irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar de por várias provações. Tem crente que, diante da mínima provação, às vezes não está nem naquele estágio de várias, ele está lá abatido, a Bíblia diz, tenha por motivo de grande alegria. Essa ideia não significa que Deus não vai mudar circunstâncias, circunstância, não significa que a gente não possa viver outras alegrias naturais, como eu mencionei anteriormente, mas que a nossa principal fonte de alegria tem que ser o Senhor. Mesmo circunstâncias favoráveis. A Bíblia diz que os discípulos voltaram cheios de alegria, depois que Jesus os envia, os comissiona a curar enfermos, forçar demônios, eles voltam cheios de alegria, dizendo, Senhor, no seu nome, os demônios se nos submetem. Em outras palavras, está dizendo, o ministério está bombando, nós estamos tendo resultado, nós estamos vendo mover de Deus. Eles estão empolgados, são circunstâncias favoráveis, inclusive de ordem espiritual ministerial. Jesus olha para ele e diz: Alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu vejo muito crente que tem perdido a alegria da salvação, né, de uma eternidade inteira, às vezes se entristece, se desconecta de Deus, perde sua força espiritual, sua fé, por causa de uma circunstância que é passageira. E nós esquecemos declarações bíblicas que são tão claras. Paulo diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Né? Há declarações onde Paulo diz a leve momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória que está à nossa disposição. E nós precisamos voltar à essência de um evangelho que vive alegria independente das circunstâncias. Vou repetir, não estou excluindo que Deus também vai trabalhar nisso, mas estou falando de uma alegria que é muito maior do que isso. Ela é o ponto central. Né? Se o, o, o, o, o foco fosse para Deus nos dar alegria é só mudar as circunstâncias, a gente só precisaria dele como resolvedor de problemas e não alguém com quem desenvolvemos um relacionamento que nos preenche. Mas a plenitude de alegria vem da presença do Senhor. Aliás, nós temos muita gente hoje vivendo um cristianismo raso, né? com o perdão da palavra por ser honesto, medíocre, né? e medíocre ainda não é o que tem de pior, medíocre é mais ou menos o que está na média, é gente que não está lá no topo, mas também não está necessariamente no raso, e tem gente que está num, num, num nível muito pior do que o medíocre, porque não estão experimentando o maior tesouro que é a presença de Deus, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Eu, eu, eu olho para muitas pessoas, elas estão às vezes cheios de conhecimento, não sou contra conhecimento, meu ministério é ensino, eu amo a leitura, o aprendizado, mas tem gente que só busca isso, ele não se enche de Deus, ele busca informações sobre as coisas de Deus. Né? Aliás, alguns leem o que todo mundo fala sobre a Bíblia, mas eles mesmo não leem a Bíblia, não vão lá na fonte para ser ministrado, e tem muita gente né, que, embora talvez até tenha informação, ele não está se enchendo da presença de Deus. Na Bíblia há uma conexão muito clara <cười> entre a, a, a alegria e a pessoa e a obra do Espírito Santo. Me deixe mencionar aqui alguns exemplos. Atos capítulo 13, versículo 52 diz, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Talvez alguém diga, não, estavam cheios de duas coisas, não quer dizer que por de um era o outro. Ok, a, a, a, a outras referências, Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é alegria. Entre outras coisas, né, as nove características do fruto do Espírito, mas é alegria. A obra do Espírito Santo, na minha e na sua vida, deve produzir alegria quando estamos debaixo do domínio, do controle dele. E aqui não estou falando apenas de experiências com ele e nem só das manifestações do poder dele, mas do governo dele na nossa vida. O fruto do Espírito é alegria. Em Romanos 14, 17, a Bíblia diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim como Jesus fala da minha alegria, né? assim como a Bíblia fala da alegria do Senhor, já mencionando Jesus e o Pai, fala da alegria do Espírito Santo. Nós precisamos, de fato, entender isso. Hebreus 1:9 diz, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros eu me lembro de uma situação, era ainda solteiro, morando na casa é, é, é, dos meus pais, e eu tinha vivido uma circunstância que me trouxe assim, um desgosto, uma decepção, uma chateação enorme, mas aquilo estava me afetando demais, e um dia eu falei, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou resolver isso, e eu comecei a falar, senhor, eu sei que eu passei por essa circunstância, eu sei que com o tempo tudo pode mudar, mas eu não aceito de forma alguma perder a conexão com o senhor, estar tá desanimado com o senhor, o resto da vida por isso, eu preciso se eu faça algo, e eu fui entrando nesse lugar da oração, do clamor, e enquanto eu orava, eu experimentei uma intervenção de Deus. O Espírito de Deus me visitou ali, na sala da casa dos meus pais, né? onde eu estava orando, eu fui cheio do Espírito Santo. E pela primeira vez, me passou pela cabeça uma das possíveis é, é, é, interpretações do que é ser ungido com óleo de alegria. Como diz esse texto, o Senhor, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. A Bíblia está falando de uma unção de alegria. Naquele momento que a presença de Deus me tocou, né? eu fui cheio da presença do Senhor. E não me peça para explicar isso, porque nem eu sei explicar isso. Mas era tanto gozo, era tanta alegria, que parece assim que eu explodi, que meu corpo não podia suportar. E o que eu me lembro é que a partir daquele momento que a glória de Deus me envolveu, o que eu me lembro era eu rolando por aquele, a, a, aquele chão da sala e rindo sem parar. Era um riso incontrolável. Foi uma das experiências assim, mais deleitosas que eu já tive na minha vida. E quando eu levantei daquele chão, né, que a coisa assim, acalmou, a minha cabeça está confusa, o que, que é isso? Né? O que, que, o que, que é, é, é, é, é rir descontroladamente? Mas o meu coração havia sido mudado. E aquela circunstância já não me afetava. Pastor, o senhor quer dizer que sempre que a gente tiver com problema, tem que ter uma experiência dessa? Não. Ela nunca se repetiu nesse formato. Mas a alegria que se manifestou naquela ocasião sempre tem me socorrido ao longo do tempo. Eu estou aqui para lembrar você, né? Muitos crentes estão buscando alegria meramente circunstancial, em vez de se conectar com o Senhor e ser cheio do Espírito Santo. Eu vejo crentes fiéis, que o cônjuge desistiu de Deus, da fé deles e do casamento. E, de repente, parece que a vida deles acabou, que não existe capacidade de continuar né, vivendo ou sendo feliz sem aquilo. Acredito que Deus possa restaurar casamentos e temos visto muito isso. Mas algo que as pessoas precisam entender é que, independente de uma restauração, né, aquele crente fiel ele pode sobreviver a um divórcio. Né? A pessoa que não casou pode ser feliz né, e, e preenchida em Deus independentemente disso. Aliás, eu costumo dizer que é uma mentalidade muito errada para o casamento. As pessoas estão casando para tentar ser feliz no casamento. Né? E a gente costuma dizer para os nossos jovens aqui: é se você está tá, tá pensando em casar para ser feliz, não case. Porque a ideia de Deus não é que ninguém case para ser feliz, é que alguém case para fazer o outro feliz. E a única forma de você casar para fazer o outro feliz é se você for primeiro. O solteiro tem que ser completo em Deus, tem que ser realizado. Né? O cristão tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo e entender que independente do que ele passa, ele possa, é, é, do que ele passe, ele possa se regozijar em Deus. Então, eu quero encerrar aqui, acabei me empolgando, falando bastante, eu ainda quero ouvir as perguntas, né, é, é, ler e tentar responder as perguntas de vocês aqui a respeito do assunto que estamos ministrando, então você já pode ir pensando, né, daqui a pouquinho eu já vou é, é, passar para esse momento, mas em 1 Coríntios, capítulo 15, nos, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Então vamos parar a pensar. Nós estamos falando de viver alegria. Mas se esperamos em Cristo só para essa vida e deixamos de considerar a eternidade, a alegria da salvação, o nome escrito no livro da vida, que vale a pena suportar toda e qualquer prova pelos deleites eternos, Paulo diz que nós somos os mais infelizes. E hoje em dia eu vejo gente pregando uma espécie de, de, de, de, de evangelho onde parece que. Deus só quer arrumar nossa vida aqui na Terra. Que não tem nada mais importante do que isso. É lógico que Ele intervém aqui. Repito, não estou falando contra. Mas isso não é nem de longe o que se possa classificar de mais importante. né? E certamente não é o mais duradouro. Então, em primeiro lugar, acredito que nós precisamos aprender segredo de sermos preenchidos em Deus e de vivemos a alegria no Senhor. Bom... Podem começar já a fazer as perguntas. É, eu vou dando tempinho. Enquanto você faz isso, eu quero mencionar algo. Na semana passada, é, nós anunciamos aqui um combo com os lançamentos dos meus dois livros, mas o livro X do, do, do, do John Bivir, multiplique o potencial que Deus lhe deu e que quem comprasse o combo, né, além do, do frete gratuito, os livros é, é, é, que, que enviamos autografados, nós estamos... É, é, liberando neles um curso. Quem compra o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria está ganhando um curso online com o mesmo título, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Nós estamos ampliando a mesma mensagem através de dois canais. Né? De repente, você vai comprar o livro e não tem interesse fazer o curso e pode presentear alguém. De repente, você vai comprar o livro, ganhar o curso, fazer o livro e dar... É fazer o curso e dar o livro para alguém, ou aproveitar as duas ferramentas, ou mesmo abençoar alguém com as duas. No nosso livro, é, Revelação, Caminho para a Realização, também estamos enviando um curso de presente para todas essas compras do mês de abril. Nós in incluímos isso para quem entrou na pré-venda semana passada, né, para também ser abençoado. Nós estamos dando um outro curso de nove aulas intitulado Celebrando a Páscoa, toda a tipologia de Páscoa, desde a da obra de salvação, redenção, o que é a vida cristã, santificação, tudo o que está simbolizado na Páscoa, eu amo tipologia bíblica, eu acho que esse curso ficou, é, não vou dizer incrível que dá para crer mesmo, incrível aquilo que não se crê, ficou especial e vai te abençoar. Agora, eu estou fazendo um combo especial para essa live, não sei se a partir de semana que vem vamos ter isso, até porque não sei nem se temos é, é, alguns dos livros que vamos mencionar aqui para atender mais. Então, você que está aqui de olho, preste atenção, que eu acho que é uma boa oportunidade. É, você pode adquirir o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria sozinho, ou se você comprar mais de um, né, não importa se é dois, três, automaticamente, não sobre o segundo, sobre a compra toda, vai ser aplicado aí um desconto de 20%. Né? Por quê? Porque nós queremos que a mensagem se espalhe. Então, se você tem condições de abençoar alguém, eu quero que você considere isso. Né? Nós estamos na loja, dependendo do o, o valor da parcela, acho que se você der R$10, parcela em 10 vezes sem juros, né? frete grátis, estamos entregando em casa. Mas, além da possibilidade de comprar esse livro com mais algum, nós temos um combo que envolve, primeiro, o livro Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, segundo, é um lançamento da Editora Vida, do meu amigo, pastor Flávio Balvassoura, somos amigos né, desde de infância, desde muito novos, nossos pais serviram juntos no ministério, na mesma igreja, é, no pastorado. Flávio lançou o livro Volte a Sorrir, Conhecendo o Deus dos Novos Começos. Gente, eu sou suspeito que o Flávio, além de um... De um é, é, grande amigo de um excelente comunicador da palavra, eu acredito que ele tem uma graça de Deus singular né, de encorajamento, né? não apenas pelo que entendeu na Bíblia, por tudo aquilo que tem vivido, e esse livro está muito alinhado com o meu, não é uma repetição das mesmas coisas, mas os assuntos se misturam, né? volte a sorrir, nós incluímos isso no combo, nesse combo, né, aproveitando a linha do que estou falando, falando hoje aqui, nós incluímos o livro do John Bivir, Deus, Cadê Você? Como Encontrar Força e Propósito no Seu Deserto. Né? É um livro que fala muito do tratamento de Deus. Para aqueles que conhecem é, é, a minha literatura, eu tenho um livro chamado Agir Invisível de Deus, que fala muito do tratamento de Deus, usando circunstâncias que nós é, é, não compreendemos, está muito alinhado com isso. E para quem adquirir esse combo, nós temos um outro livro que isso é para turbinar mesmo, é, é, trazer encorajamento a todos. Também do Flávio Valvassoura, Superando Limites. Né? Esse material, essa mensagem, uma mensagem incrível, foi publicado pela Mundo Cristão. Então, se você adquirir o combo com os outros três, nós vamos presentear você junto com o livro Superando Limites, o curso Celebrando a Páscoa e o frete gratuito. Então, você pode aproveitar, né? também parcelar em até 10 vezes sem juros, é, Muitas vezes eu evito parcelamento, eu prefiro ter uma vida financeira programada, mas em várias oportunidades. Quando pude adquirir né, livros que, que, que gostaria, e em momentos como esse, às vezes a gente acredita que pode ajudar alguns a se programarem na sua compra. Então, o que for melhor para você. Além do encorajamento em relação aos livros, é, eu quero responder aí algumas dessas Perguntas estão sendo feitas, então vamos lá. Esse aqui não é uma pergunta, mas vou colocar. Né? É, Valdir Santos, gosto do pastor Luciano, quando for a Curitiba, irei visitá-lo. A gente tem recebido muita visita, de muita gente nos acompanha na internet, passando, acaba né, visitando aqui a comunidade alcântica. Ficaríamos felizes feliz em, em, em receber a sua visita e de qualquer um de vocês que passe em Curitiba. É, pastor, Vinícius Souza pergunta, como identificar a alegria de Deus da alegria humana? É possível, é possível ser retirado de nós a unção da alegria? Bom, eu iniciei a, a, a live destacando né, que quando Adão estava plenamente preenchido em Deus, Deus ainda viu que ele estava só, precisava de relacionamento precisava né, é, é, de comida. Quando a gente fala de alegrias humanas, né, então assim, é, uma pessoa não precisa necessariamente ser convertida a Deus para se alegrar num casamento, com o nascimento de um filho, com a chegada de uma neta, né, com a, a, a, alguma conquista material ou financeira. Então, essas alegrias humanas são aqu aquele tipo de coisa que provoca uma, uma, uma resposta no ser humano, independente dele servir ou não a Deus. Né? acreditamos que a pessoa pode ter esse tipo de alegria sem Deus, e que ela também deveria ter esse tipo de alegria mesmo tendo Deus. O que eu estou destacando hoje aqui é que a alegria do Senhor está acima de qualquer coisa. Porque a alegria natural, humana, circunstancial, ela dura aquele momento. Quando a circunstância muda, ela foi embora. Agora, a alegria do Senhor independente do momento, Paulo diz, na abundância, na escassez, ela nos fortalece. Então, obviamente, não tem comparação entre uma coisa e outra, embora Deus disse que também queria, que nos, preenche... queria nos preencher com o outro tipo de alegria. É possível ser retirado de nós a unção da, da, da alegria? Eu não acredito que nós temos apenas né, uma unção. Há momentos onde o poder, a ação do Espírito Santo, traz uma alegria né, uma manifestação diferenciada dela, nos socorrendo, mas nós temos a fonte da alegria, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Né? Então, o que nós não podemos é nos entregar o pecado a ponto de desconectar de Deus. Né? Davi, depois de pecar, se arrependeu, corre para Deus buscar a restauração, dizendo, não retires de mim, nem o teu espírito está relacionado com alegria, nem a alegria da salvação. Então, ele não diria, não clamaria por... por não perder isso, não fosse possível perder isso, não significa que diante de qualquer tropeço está tudo acabado, né? o crente pecou, primeira de João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar, purificar de toda injustiça, e bola para frente, né? é... deixa eu ver aqui as próximas perguntas, Mateus Luiz, orar no Espírito gera essa alegria? Acredito, que há momentos onde, orando no Espírito, podemos ser visitados por essa alegria, mas há momentos onde, orando no Espírito, pode ser que você não tenha resultados imediatos, e também isso não significa que você não esteja se edificando ou caminhando para esse lugar. Uh, estou procurando uma pergunta que a gente tinha visto aqui. Pastor, Deus abençoe a Milena diz, tens ajudado muitas pessoas com a palavra de Deus, né? glória a Deus por isso. Uh, Deixa eu ver, achei aqui uma, uma pergunta que não era a que eu estava procurando, mas vale. Pastor, como diferenciar a tristeza humana de um toque de Deus em nossas vidas para correção? Acho que essa pergunta também é, é, é importante. Paulo fala da tristeza segundo o mundo, que produz morte. Ele fala da tristeza segundo Deus, que produz vida. Né? Mas quando ele está falando da tristeza segundo o mundo, ele está falando de uma estrutura, de um sistema, de influência espiritual acredito que existem elementos de tristeza é, é, humana que a gente precisa é, é, reconhecer como talvez um outro ponto aqui a ser colocado. Né? Então, é, é, vamos dar um exemplo. É, muita gente que ama, serve a Jesus de todo o coração tem vivido a dor de perder pessoas conhecidas. Né? No, o, o, no início do, do meu livro aqui, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, né? Eu fiz uma dedicatória e quero ler esse tributo aqui. A memória de homens que contribuíram de forma inestimável para a minha vida e o meu ministério e que partiram dessa vida enquanto eu preparava esse livro. Mais que saudades, deixaram um legado a ser honrado e sempre terão minha gratidão, amor e respeito. Isso do momento que eu comecei a, a, a escrever o material até entregá-lo à editora. O primeiro deles, João Batista Ferraz, meu sogro. É, segundo deles, Miguel... Piper e Francisco Gonçalves, dois dos três homens que impuseram suas mãos sobre mim quando fui ordenado ao ministério. Aqui é uma homenagem a eles, não vou ler ela toda, mas só enquanto escrevi esse livro, né, três desses homens partiram. Né? Temos muita gente partindo do Covid, não foi o, o, o caso deles... É, é, e, e muita gente está vivendo essa dor e, e, é, é, e essa perda. Então, isso é uma tristeza humana, é o distanciamento. A gente tem um consolo sobrenatural, sabe que um dia todos estaremos diante do Senhor, nós vamos nos encontrar, mas como disse um amigo meu outro dia, não quer dizer que a gente esteja com pressa para encontrá-los. Imaginar esse ato de tempo até que isso aconteça, né, o distanciamento, né, em alguns casos a perda repentina, não esperada, sem nenhum tipo de preparação, como às vezes uma uma enfermidade, que é um processo mais longo e às vezes ajuda a preparar, são, são, são sempre aspectos diferentes da tristeza e da dor da perda. E a pessoa pode estar cheia de Deus, isso não significa que essa alegria vai desaparecer. Né? Aliás, esse é um, um assunto, não é ainda na, na, na próxima semana, talvez na outra, ou na outra ainda, que eu quero abordar aqui, né? quando falar sobre a capacidade de superação, nós vamos mexer um pouco no assunto do luto nós precisamos lidar com a dor, aceitar a dor, né? É, é, temos o direito de chorar. mencionei acho que foi aqui semana passada Jesus é, é, até de sabendo que iria ressuscitar Lázaro que morreu que era uma perda momentânea, ainda assim chorou é, é, aquele momento, se reservou o direito como ouvi um pregador uma vez de é, dizer de chorar. então é, essa tristeza humana não significa que a gente não está alegre no Senhor e não significa que o fato de estar alegre no Senhor, a gente não possa olhar para aquilo com pesar. Eu tenho, ao longo do tempo, do Ministério Pastoral, visto pessoas se afastaram do Senhor, se desviaram, desistiram das suas famílias, né? E, às vezes, eu estou considerando uma situação dessa e o meu coração está pesaroso. Isso não significa que Deus não esteja me fortalecendo, que não haja alegria nele, mas, é, muitas vezes, é, quando nós começamos a migrar para a tristeza do mundo, que produz morte, é quando nós começamos a tratar as circunstâncias como se elas definissem a nossa vida. Não é só morte espiritual, tem gente entrando no ambiente de morte emocional, minha vida acabou, não tem mais esperança, o que é que eu vou fazer? E ela começa a definhar. Então, momentos como esse, obviamente, nós somos de uma intervenção. Agora, determinadas tristezas têm que ser é, é, respeitadas como parte de um tempo e de um processo. Ah... Uh... Acabei passando um pouco do tempo, mas queria responder mais uma aqui. A Miriam Nascimento pergunta, o que podemos fazer para sentir essa alegria plena? Às vezes não me sinto alegre. Bom, é, como somos seres emocionais, o, o, o sentir-se alegre é uma coisa relativa. Por quê? Como eu disse, diante de determinados momentos, o sentimento que vai ser gerado é outro. Às vezes lá no quarto, no secreto, no tempo com Deus, há uma alegria que prevalece sobre aquela. A Bíblia fala de, de, de Elias, que eu brinco, é um dos camaradas mais, é, que mais expressam bipolaridade é, na Bíblia, no sentido de extremos. Uma hora está lá em cima, em Deus, avivamento, fogo descendo do céu, a nação se curvando diante de Deus, gritando só o Senhor é Deus. Daqui a pouco ele diz, melhor me morrer do que viver. Mas o que eu acho interessante é que o, o, o livro de Tiago nos diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu e você estamos sujeitos a altos e baixos emocionais. O que nós não podemos deixar é que as emoções nos definem. é por isso que eu estou falando da alegria do Senhor. O Salmo 139 diz, se eu subir aos céus, o Senhor ali está. Se eu descer ao mais profundo do abismo, o Senhor também ali está. Significa que Deus está conosco nos nossos altos e nos nossos baixos, né? Ou seja, independente do sentimento que circunstâncias gerem, isso não significa que Deus se afastou. Agora, o problema é que, às vezes, a gente interpreta o sentimento de uma circunstância como se não fosse Deus turbinando a nossa alegria. Em vez de correr para Deus para mudar isso, a gente interpreta que Ele não está fazendo, e agora, além de se entristecer pelas circunstâncias, a gente se entristece, porque aparentemente, botar aspas aqui, Deus também não está intervindo. Então, a gente tem que ter essa, esse discernimento e maturidade de separar o que é sentimento do que é a realidade da promessa de Deus. Muitas vezes o sentimento está nos puxando para baixo, mas nós podemos entrar nesse lugar em Deus, através da oração, da leitura da palavra, né, é, é, é, o profeta Jeremias diz, achadas as tuas palavras logo as comi e elas foram para mim o gozo e alegria do meu coração, né, então o tempo com a palavra, muitas vezes o, o crente começa ali os primeiros minutos da oração, 10, 15, 20 minutos e, e, e sente que a coisa ainda não foi, a leitura bíblica, a mesma coisa eu costumo dizer, persevere, há um momento onde nós rompemos e entramos no lugar em Deus, onde somos preenchidos uh... Quero aproveitar, estamos chegando ao final. Vou ver se ainda dá para responder mais uma, uma pergunta. Enquanto estou selecionando aqui, é, porque veio bastante, a gente tem que administrar o que está no contexto, o que está no livro. É, alguém me fez uma pergunta aqui, Peraí, aí. Pastor, não tem a ver com o tema da live, mas quando sai o livro sobre graça? Falei dos dois primeiros, saídos dos filhos, provavelmente o nome dele já está certo, né, é, é, Graça Transformadora, vai ser publicado pela Editora Vida, ele provavelmente sai no segundo semestre, ou seja, de julho para frente, ainda não temos uma, uma previsão clara, quando tiver, nós vamos anunciar isso, é, achei importante a pergunta, porque muita gente tem feito e faz tempo que a gente não toca no assunto. É, aproveite, nós estamos chegando aqui ao fim da, da, da live, é... Eu, eu, eu vou dar uma última olhada aqui nos, nos comentários, mas enquanto isso já vou falando, Quando for, me perdoe ficar de cabeça abaixo para conseguir ler aqui. É, enquanto eu estou olhando aqui a, a, as perguntas, eu quero dizer, aproveite né, para entrar na nossa loja. Quando você compra um livro, há sempre dois benefícios. O primeiro é seu, ou de quem quer que seja que você vai abençoar, do crescimento, do enriquecimento é, espiritual, que isso pode ser é, é, acrescentado à sua vida. O segundo é que isso nos ajuda a manter os projetos de ensino do ministério. A maior parte das nossas ferramentas elas são disponibilizadas de forma gratuita. Não estamos aqui fazendo comércio. Todo um dia alguém me viu anunciando ali e falou: o senhor está cobrando para que a palavra de Deus chegue?" Eu falei: "Não. Você acabou de me ouvir pregar de graça, né? O que a gente está vendendo não é a palavra de Deus." um livro é produzido, existe um custo por trás disso, que não é só produção, não é só o custo editorial. Então, por exemplo, esses livros que nós mandamos, dando frete grátis, né, quando sentamos e calculamos a planilha, ao assumir o frete, em alguns lugares do, do, do, do, do, do Brasil, isso extrapola mas a média, né, considerando que alguns mais perto aqui é mais barato, outros mais longe, nós chegamos a dar um desconto que equivale a quase 50% do livro. Nós estamos aqui tentando servir o corpo de Cristo. Agora, pastor, no momento eu não posso adquirir é, é, o livro. Isso não significa que você não possa ter acesso a nossas mensagens, né? Procure é, é, é, no nosso canal ali é, é, é, no YouTube, seja o doavalho.com, o meu pessoal, Luciano, subirá as mensagens com temas como alegria, choro, tristeza. Vai aparecer no mínimo mais cinco mensagens que pode te ajudar. Então não é uma exigência que você compre, não é a única forma de ser abençoado. Agora, eu estou muito empolgado com esse livro, com a maneira como a gente conseguiu condensar o assunto, construí-lo de forma progressiva, e acho que vai abençoar muita gente. Então, fica aí é, é, o encorajamento para que você adquira o livro. Se você tiver condições, considerando aí o parcelamento, ou mesmo é, é, é o momento de cada um, se você tiver condições de abençoar mais alguém, tenho certeza que é um investimento que vai valer é a pena também. Né? Se você pode, considere a possibilidade de adquirir o Combo que vai te fornecer muito mais materiais relacionados ao assunto e te ajudar a crescer nessa área. Ah, vou terminar aqui com um comentário que não é uma pergunta, da Maria Simões. Lembrando a declaração né, lá do livro de Neemias: a alegria do senhor é a nossa força. Né? Interessante que, mesmo nesse texto que fala da alegria do Senhor, existe combinado também um outro tipo de alegria. Né? A Bíblia diz, Comei carnes gordas, bebê bebidas doces, enviem porções aos que não têm nada preparado para si, né? e regozijem-se, façam festa. E aí o texto vem e diz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, essa alegria espiritual não subtrai a alegria natural humana de sentarem, comerem juntos, celebrarem, mas ela não pode ficar de fora da equação, pelo contrário, é o que temos de mais importante. Bom, agradeço o tempo, a audiência de vocês, quinta-feira que vem, Permitindo Deus, às oito e meia, nós vamos falar da intervenção de Deus nas circunstâncias, né? é baseado na pergunta que o Senhor Jesus fez a Maria Madalena, por que você está chorando? Outra versão diz, por que choras? Talvez chegue com um desses dois títulos, né? ou é, se a gente mudar o título, com certeza não vai mudar o assunto a ser explorado. Se organize, compartilhe com, com, com outros, vai valer a pena essa live. Eu creio que vai ser uma injeção divina na fé de muitos. Deus abençoe, um bom fim de semana, uma boa Páscoa para todos vocês. Orvalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo.